Gente, estamos é, aqui tentando mostrar mais alguma coisa da área da sapataria. E aqui, é, não vou perder muito tempo não, só vou tentar mostrar para as pessoas uma coisa que, ó, russo, ucraniano, equatoriano, mexicano... Gente de vários lugares do mundo Isso sem contar os do Brasil, né? Os do Brasil eu não vou... São com vocês que eu tô falando também Mas é, eu acho interessante como as pessoas Vêm e dizem Não, isso não dá certo Eu tô falando daquela batida cola Gente, essa, esse par de botas Eu nem me lembro se tem um vídeo sobre ele Sobre esse par, Vou, deixa eu mostrar que tem um par mesmo, senão vão dizer que eu estou inventando ou coisa parecida. Ó, é, nós temos nesse prédio atualmente, nós temos dois anos, pois essas botas aqui tem dois anos que elas foram coladas com essa colinha de ciano -grilato. O que está difícil de tirar isso daqui, dois anos, é, foi, foi interessante os russos. Os russos foram até gentis, porque me mostraram uma, uma alternativa, uma cola que eles têm lá. Só que para começar a cola não é nem deles, não é nem russa, a cola é chinesa. Muito parecida com aquela bicomponente Araldite. Aquela sim não é cola para sapateiro. A gente pode usar? Pode usar. Mas ela não é, não é uma coisa indicada. Até porque quem já usou é, colas bicomponentes sabe que provavelmente bicomponentes significa... São duas partes. Uma é a cola em si e outra é o acelerador, é o catalisador. Esse catalisador uma vez juntadas... Se, se elas não forem usadas você vai jogar fora essa daqui não Essa aqui eu usei, colei, não estou fazendo propaganda ainda o dia que eu, fabricante aliás foi na exposição eles nem deram atenção vou continuar usando o produto só porque é bom mas que eles deram atenção o pessoal da Sangobem da Techbond não deram a mínima atenção, nunca responderam um e-mail mas porque eu gostaria muito de estar tá, é, eu acredito no produto deles mas é isso é, agora foi até uma questão de sorte porque faz, tem uma obra ali da companhia de água e eles estão com uma britadeira, tá um barulho cabuloso voltando certo colado com cianocrilato dois anos o rapaz usando só que o que aconteceu, rachou, mas descolar não descolou, tá? Agora eu vou colocar uma outra borracha aqui, ele gosta disso. Mas aí também, ele, ele sempre relutou em engraxar, agora eu vou engraxar, vai ficar bacana, tá bom? Então é isso, uh, se você tem dúvida, é, tem aí o WhatsApp, tem a página do curso, uh, enfim... É aquela coisa de sempre. Se inscreva no nosso canal, tá? É, tem dúvida, manda. Tem um elogio, manda. Se você tem crítica, puxa vida, né? Eu vou porque sou eu pra dizer pra você não criticar. Vamos dar jeito nisso, tá? Só que isso é pra outra vez. Tchau.